Meu bigode tá ficando grandão Muito bem, senhoras e senhores E você que é cabo eleitoral Por que não, não é? Sem mais delongas Solta aí, do J.P. Nesse vídeo eu vou tratar de um assunto muito bacana que é o seguinte: como acessar um deputado, um prefeito, seja lá quem for. A verdade é que nem sempre o deputado, ou o vereador, ou o prefeito, ou seja lá quem for, é um filho da puta. Às vezes ele até quer te receber, mas o problema é do assessor. O assessor, um puta ciumento, não, não deixa você acessar o cara, chegar e falar com ele. Mas é importante dizer também que muito dificilmente ele iria receber você, cidadão, ele deveria, mas não vai receber, você que é um cidadão comum, você só você. Agora, se você representa uma escola, uma instituição, uma empresa, um grupo, uma, um objetivo, ele vai te atender, obviamente, porque tudo se traduz em votos as pessoas do modo geral não participam ativamente da política e quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo da política essa agora, das eleições, estou falando da política como um todo, por exemplo eu conheço diversas pessoas e quase nenhuma delas vai meus amigos do modo geral não vão, por exemplo, na reunião dos pais do colégio, porra, se você não tem interesse na vida do seu filho, que porra você tem no país e tal então é muito fácil ficar atacando pedra quando você não é vidraça. eu queria saber você do outro lado o que, que faria eu não sei, porque você não tem interesse nisso, vai ter interesse em que? a reunião do condomínio você não vai, porque o um síndico é um filho da puta ou sei lá, o cara vai pintar o prédio novo inteiro e a pintura que deveria custar 800 reais vai custar 8 mil e você tá se fudendo e o condomínio vai subir você não tá nem aqui a única coisa que você vai fazer é o que você sabe fazer, que é reclamar Caramba! Que e tal, mas participar de fato você não participa. A culpa do país ser uma merda também é sua, porque você não vai na comarca. Por exemplo, quando o cara vai passar uma lei, vamos supor, você é skatista, e aí aquele teu brother que é skatista foi eleito, certo? Porra, você fez sua parte, fez lá o teu papel e todo mundo, a galera do skate, do esporte foi lá e elegeu o cara. Ok, o cara foi eleito. Mas sem o apoio da galera que votou nele, ele jamais vai aprovar uma lei, seja ela qual for com isso é puta que pariu. <risos> Mas se a galera que botou nele não der nenhum tipo de apoio enquanto ele estiver no exercício daquela função, ele não vai conseguir aprovar a lei nenhuma, seja ela qual for. E o que eu estou dizendo quanto a isso é, beleza, o cara foi eleito, então ok. Agora eles querem aprovar, sei lá, a lei para construir skatepark nas, pragas, nas principais praças, ou em meia dúzia, ou na principal praça da cidade qual você vive. Esse cara ele tem que entrar em contato com vocês, que foram a galera que votou nele, seja o rede social, seja lá como for, e vocês têm a obrigação enquanto cidadão de saber disso, como? Você vai lá na comarca, vez ou outra, uma vez na vida ou outra na no morte que seja, mas participe, porque quando esse cara for votar essa lei, é importante que tenha meia dúzia, uma dúzia, 20, 30, 50 pessoas ali dentro, com um faixa ou não, apoiando aquela lei, porque isso de fato vai fazer pressão na comarca, e a comarca vai votar a lei de forma favorável, e a lei vai passar. Porque é isso que fazem as leis passarem, não é só o lobby, o lobby é muito importante, eu sei, mas a pressão popular é muito importante tendo em vista as manifestações do ano passado. você votar nos caras, você tem que cobrar também, então é importante você ir na comarca e ir nesse tipo de lugar, e mais importante que isso é você ser um cidadão de verdade e quando eu digo isso, eu quero dizer participe da sua vida social ativamente, das reuniões do clube, das reuniões do time de futebol das reuniões do trabalho, das reuniões das reuniões do colégio do seu filho, porque se você não tiver o mínimo se der o mínimo de importância no que acontece na escola do seu filho, porque é o que está acontecendo com o seu filho, meu irmão, tu não dá importância em porra nenhuma. Então, velho, vai se fuder. Essa é a verdade. É isso aí. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. É sem mais. Encerra o vídeo, J.P.